O novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, alfinetou o Atlético. O mandatário disse que o clube albinegro não é o grande rival da Raposa por não ter muitos títulos. O Atlético não é o grande rival do Cruzeiro. O rival do Cruzeiro é o Grêmio, o São Paulo, times que têm muitos títulos. O Cruzeiro é o time disparado que tem mais títulos aqui em Minas, e a gente rivaliza só com quem tem isso também. Seis Copas do Brasil, quatro campeonatos brasileiros, duas Libertadores. Então esses são os nossos grandes rivais no âmbito nacional. Sérgio Santos Rodrigues foi eleito novo presidente do clube. O dirigente revelou que já planeja ações e eventos para o centenário do clube. A gente tem uma sede muito grande no Barro Preto. A sede social, a toca 1 um e 2, mas quando eu falo de prioridades, é da marca do clube. As camisas, as ações que a gente está bolando para a monetização em rede social, produção de conteúdo junto dessas pessoas, eventos específicos para o centenário no ano que vem. A gente vai tentar vender isso desde já. Completou o presidente eleito do Cruzeiro Esporte Clube.